E aí que lanchei o Dunk de novo, hoje a gente está vindo com Vigil The Longest Night Souls é sensacional para PC e Nintendo Switch Está previsto para PS4 e Xbox One Por isso a gente está estendendo a nossa gameplay para ver se é lançado Mas até agora nada Hoje a gente vai fazer acho que as catacumbas e enfrentar o caveirão E é isso aí, só isso, vamos lá A gente está no caminho do calcário, no último episódio a gente foi até a mina Derrotamos o inimigo, pegamos este item aqui que faz isso E quebra paredes com uma pata vermelha então, de fogo a Primeira coisa, é a gente vai teleportar lá para os arredores de Maia a Área é muito clara A gente vem por aqui, vamos para a praça da igreja A gente tem que atravessar aqui a praça da igreja e arrumar ao cemitério Muito bem, estamos no cemitério, aqui eu tenho que salvar porque esse save se perde. O jogo se passa em diversos tempos, vamos dizer assim, tempos. Diversos tempos, tempos, repetir duas vezes a palavra. Eu tô bem, eu tô bem. Hum, não devia ter caído aqui. Mas tudo bem, já já tem uma, uma parte aqui para subir A gente não vai fazer tanta questão de ficar farmando A gente já tá. Tá bem fortão O que eu quis dizer aquela hora era Linhas de tempos Isso, linhas de tempos Um item lá interessante Mas paciência Só vamos que a gente tem que vir aqui E abrir de novo As catacumbas Vamos só Não precisava nem ter contornado A porta estava aberta Mas caso não tenha aberto ainda, é difícil, mas tiver aberto é só contornar ali, igual a gente fez. As catacumbas já com a mãozinha equipada. Vem aqui ó! Vral! Os inimigos aqui são um pouco mais fortes, mas nada muito assustador. A gente está fazendo a build aí do do pião vampírico. Então, como vocês podem ver, a gente resiste bem a pancada. Dá é pra explorar bem Santuário brilhante A nossa arma tá dando mais dano Se você atacar pelas costas Aqui está trancado O oh muitos esqueletinhos vindos do chão Mas ainda é menos traumático do que uma área cheia de aranhas que faz isso As aranhas são muito mais pesadas Ó, primeiro save Que a gente vai salvar em cima desse Porque Sabe o que aconteceu? contar pra vocês o que aconteceu a gente já gravou esse vídeo e aí o que aconteceu que a gente esqueceu de gravar e aí a gente subscreveu o arquivo e teve que jogar aí umas duas horas até chegar no ponto onde a gente estava para regravar isso aqui olha yeah. Essa não é uma área muito grande Mas tem muito que ser explorado Tem uns secretos É que já é chefe, eu acho Já é o chefe Hã? Não explorou muito pra lá Porque tem porta, parece Beleza Tem o um menininho É feio Feio pra dedé, Tem uma série de ataques, dá bastante dano se deixar. Esse ataque dele é mais terrível. Se cair na frente dele fazendo isso, se não tiver um bom.. um bom equipamento, a chance de morrer é grande. vocês podem ver, com o dano vampírico é muito fácil. Já está no finzinho, dá para bater até para brincar. Agora ele pula. Derrotamos ele no, no ar. bonito efeito, olha que os chefes são derrotados, eu acho muito legal É cair túmulos e abre um portal que a gente não vai explorar hoje Vamos deixar para o próximo episódio para não ficar um episódio muito massivo E também torcer para ser lançado é itens e olha só que temos aqui ó. Feito, salvo na catacumba Só tem um save por catacumba Tem três botões, mas parece que a gente se complica com três botões Tem uma passagem secreta Estátua vívida E é isso, acho que é isso Essa área aqui não tem muito mais coisas Tem uma saída pra cá Como era mesmo, como era mesmo Aqui tem uma saída pra igreja mas não é a intenção. Até que usa mão de chamas à toa. Temos mais uns esqueletinhos. Aqui a gente vai abrir um atalho. Lá pro começo. Ó. Vocês lembram daqui? E agora? Eu acho que tem mais alguma coisa por aqui, viu? Ah, é mostrar a saída da igreja. Depois, depois. Eu quero ver um negócio. Isso, aqui mesmo. Passagem secreta. Uma brasa incandescente. Isso aí faz um upgrade... Na arma. Não faz pegar fogo. E pronto. Estamos aqui na Praça da Igreja de novo. Legal, né? Não foi muito comprido. Uma área bem facinho Conforme a gente vai passando esse jogo, vai ficando bem fácil. Que é o caso de hoje. A gente vai encerrando por aqui. O vídeo por aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações. No caso, o Vigil foi um presente do nosso parceiro e destino inexorável, Eu vou deixar na descrição o canal e a tweet dele, ele tem vídeos de jogos e também de variedades. Deixa um comentário aí para gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!